Olá, hoje eu vim aqui para falar para você sobre um aparelho que nós estamos utilizando agora para sanitização de ambiente. Nós falamos tanto do ozônio, do ozônio medicinal que nós utilizamos na estética, nas terapias integrativas e nós temos também o Ozox Ar, que é o nosso aparelho de sanitização com o ozônio para o ambiente. Então, nós estamos aí vivendo essa pandemia e nós, profissionais, precisamos de um ambiente sanitizado para ter segurança, os nossos pacientes clientes ter segurança e nós também. Então, esse aparelho, ele proporciona o seguinte, ele vai captar o oxigênio, as partículas de O2 do nosso ambiente, vai gerar o ozônio dentro do aparelho que vai se transformar em três moléculas, que é o ozônio, e ele vai sanitizar 40 metros quadrados. 30 minutos de sanitização com o ozônio do Ozox ele que mantém o ambiente sanitizado por quatro horas. Então, o profissional que tem uma clínica, um dentista, um médico, esteticista, fisioterapeuta, biomédico, todo mundo da área da saúde ou até mesmo na sua casa, nós podemos utilizar residencial também, podemos sanitizar o carro, então é um aparelho que ele nos dá um, um processo de sanitização de segurança, porque nós sabemos que o ozônio ele é virocida, bactericida, ele trabalha a parte fungicida, então ele vai eliminar fungos e bactérias e vírus do ambiente. Entre em contato conosco, nós temos aí todos os laudos de, das universidades que já testaram e nós temos também toda a parte técnica para levar para vocês essa tecnologia que é a sanitização de ambiente com o ozônio.